uma besourada ver o que tem aqui daqui. se a gente não perdeu nada, né? Pessoal, então, seguinte. o 4 começando aí. Estamos até com, com um lootzinho bacana. Olha lá. Aqui daqui, você tá vendo? Pode perder as coisas não. Um patêzinho ajuda a salvar o mundo, hein? Comida aqui e tudo mais. Vou esse carro aqui. Rapaziada, a dica que eu dou é... Chegou em zona militar? Fica com a quadrada na mão aqui, ó, porque... Pegar um maluco aqui na metbron Beleza Vou ver se eu não perdi nada Arma, alguma coisa Equipamentos melhores Depois a gente vai gastar o um novo Novo rumo e Guarda na mão M4 Porra, Daqui a pouco a gente acha uma M4 hein? Um pacetinho aqui 4 também Guardei né Porque vai que Assim, tô assim, bom aqui, velho Ó, bota do caçador Isolamento alto, isolamento perfeito mano. no perfeito Perfeito Vou ver Quer ver como tá o bonequinho aí, ó Tá, ah, tem galera, vou dar, ó, aí Vou dar com a quadrada na mão Que você nunca sabe, né Ahn uh... Carregador aí. Isso aqui, carregador. Essa arma aqui. Aí que é. Balão, hein, mano. Arma de guerra, rapaziada. aqui é armamento de guerra hein, mano Bom, vou botar ela na mão para ver como ela fica filho. olha já sou bagulho ó miou, mirou oh a sof ó toma nossa policiada ainda filho acabou o rolê parça aqui nesse carrinho aqui mec tá safe. Rapaziadinha, só passando aquela vistoria de novo ali, ó. Não, tô pegando tanta terra aqui, irmão, que eu não sei nem. Eu vou usar, mano, pra a verdade. Pô, de luta até que a gente tá bacaninha, né, mano? Ai, gozei agora, mano, olha isso. Olha essa aqui, cara, Ah, não vou ficar aqui, tá danificada, parça Tá mais bonitinho Tá ah, mais, tipo assim Olha isso aqui e Aqui, ó, tem um zumbi perdido aqui, ó vem na, troca, vem na troca, vem na troca, vem na troca Vem devagar, vem devagar, vem devagar, vem devagar Opa Vem devagar, boy, vem devagar Vem devagar, vem devagar, vem devagar. Mas Devagar, eu não vou dar um tiro aqui não, rapaziada. Não sei se tá ligado que eu vou pegar. Vai lotar de zumbi aqui se eu dar tiro aqui. Quebrou a faca. No meio do rolê a faca quebra. Pô, que beleza, hein, mano. Faca bosta, cara. Ah, colete. O que é isso aqui? Ah, mano. Tira aqui, mano. Dá um cagão aqui, Mac. Rapaziada, ah, de luta a gente tá bacaninha até. Puta, minha faca quebrou, cara. Aí de arma também a gente tá bacana, hein, cara. para vocês. Tá ruim não, hein. Uma coisinha aqui, velho. Turminha, de luta a gente não tá ruim. Vamos testar o novo ramo aqui, ó. A gente vai seguir. Tanto para passar mal, né? beleza Muito bacaninha. Vamos, vamos testar o plano aqui, ó. Vamos agachar aqui. Estamos aqui. E aqui para frente. Vai seguindo aqui no caminho também. é na cidade grande. Começar a lutear. Hospital e tudo mais. Ficando player. Vamos seguir no norte aqui. Aqui no norte... É, norte, sul, leste, oeste, pra quem não sabe, ó Norte, Sul, Leste, Oeste. Sentindo Oeste, Norte, Oeste, que a gente não vai Tá bem aqui. Ó, vamos lá, norte, Sul. Ah, tá cheio. O leste é pra cá. Oeste, quer dizer, pra cá. Vou agachar aqui no sapatinho. Gosta. Sapatinha, rapaziada. Sapatinha sapato entendeu o sapato que a gente tá com o lootzinho bom tá até bacaninha o basafado vai tomar o sapatinho vamos lutar aqui ó no miguezinho pode ver é esse aqui um porro, não vou precisar a gente tá bem mano tá bem ó ver se eu tenho aqui já Tá aqui, mas esse aí tá ruim. Quero, quero não Vou subir aqui, vamos subir aqui. Calma, calma. Bate nele, bate nele. Tá mais um pouco, Ó Ida, tá vendo Sangrena, olha o cara de sangramentos aqui, mata viu filho Isso fica bastante, tá perdendo Bastante tempo aqui ó Ai, tá só sangrando, tá Mac, Mech? achando que tá mec. até morrer, cara Isso aqui, faca de bife Beleza Ida, Celeia Ali. um negócio aqui Uma faca aqui Tá grande, hein, mano Pedra de amolar Tem bastante A tá aqui do meu lado E eu dando sopa com azar Vou passar aqui do lado Que eu não quero chamar atenção Ó, oh, até um machadinho ali, né pegar e oh, Vou pegar a machadinha. Só que ela aqui não. Vou salvar o planeta, rapaziada. Eu não... Ah, olha isso! Tem muita comida, mano! vamos né, não morre? Tô até um pouco safe assim, ó, de ficar. O que é isso aqui? De ficar recipiente de gás. Não fazer comida, cara. Ignorante, né? vou ficar matando os um aqui, mano Eu tô bem de loot Então a meta é só administrar Administrar, achar, achar os malucos e descer bala, velho tá de pequeno Beleza, nada Acabou bom. seguindo aqui, rapaziada Romou, hein? Conseguindo administrando. De loot a gente tá bom, tá? Coloquei essa roupinha verde, maneira. Rapaziada, vou passar até uma indicação pra vocês. Vocês querem jogar comigo, cara? Servidorzinho aqui do lado, ó. Mundial Z. Cola, Fialho. Tá on. Tamo on. Vamos jogar, cara. Vai ser um prazer, viu, galera? Vamos lá, mataram alguém? O Nilton matou o maluco. Nossa, desceu bala mesmo, hein, fi. Tá vendo? Os caras tem look bom filho. Pô, eu não, tô, eu não tenho pistolinha, né, mano? Vou pegar essa aqui, velho Pô, olha que eu noto O um bagulhinho da olhinha, tá sequer quadradinha, tá ligado? Só com um armamento pesado, cara Só com... Só com a baga, né, velho? Aqui, nada, beleza. Vamos atacar o corpo. A ideia é a gente ir em cidade em cidade, luteando. E se tem a oportunidade de a gente matar os caras, a gente vai matar, rapaziada. Cê não fica com medo de trocar tiro, não. se a gente trombar, você está ligado, né? Vou descer, fi. Aqui, ó. Armada a gente tá. Tô garanto pra você. Por que isso, mano? Olha a arma que eu tô. Bom. Uma vaca, mano. Uma vaca? Oh, vou passar o dente nessa faca aí, filho. Vou passar o dente nessa faca. Vou passar o dente nessa vaca aí, mano. E vamos. Rapaziada, não se esquece de se inscrever aí. Morou então? E vamos, galera.